Bom dia, daremos início à 26ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Passamos aos itens da lista. Item 1, processo 48500 2021 16 alocação e repasse do saldo positivo da conta de comercialização de Taipu em 2021 para a multiplicidade tarifária, nos termos do decreto 11027 de 2022. Diretor Giacomo Francisco. E tem dois processos 4850000 4894 2021 35. Reajuste tarifário anual de 2022 da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. Diretor Ricardo Lavorato. Item 3, processo 48.500.0048.95.2021.80. Reajuste tarifário anual de 2022 da Companhia de Eletricidade do Amapá. Diretor Diácono. Item 4, processo 48.500.0048.97.2021.79. Reajuste tarifário no de 2022 da Celesc Distribuição. Diretor Ricardo. Item 5, processo 48500 2021 21, 21. reajuste tarifário no áudio 2022 da CPFL Piratininga. Diretor Diácono. Item 6, processo 48500 2021 11 Reajuste tarifário anual de 2022 da distribuidora catarinense de energia elétrica limitada. Diretor Ricardo. Item 7, processo 48500 Reajuste tarifário anual de 2021 da DME Distribuição SA. Diretor Elfio. Item 8, processo 48500 4910 Reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Acre, distribuidora de energia S.A. O diretor Elvio Neves. Item 9, processo 48500004912-2021-89. Reajuste tarifário anual de 2022 da EDP São Paulo, distribuição de energia S.A. Diretor de Acom. Item 10, processo 48500004913-2021-23. Reajuste tarifário anual de 2022 da Electro, Eletricidade e Serviços S.A. Diretor Elvio. Item 11, processo 48.500.004964.2021.55, reajuste tarifário anual de 2022 da empresa Luz e Força Santa Maria S.A. Diretor Ricardo. Item 12, processo 48500 049 18 2021 56, é ajuste telefônico na 2022 da Enel Distribuição Goiás. Diretor de Diácono. Item 13, processo 48500 202131 50 2021, 31, Reajuste tarifário anual de 2022 da Energisa Paraíba. Diretor de Acoma. Item 14, processo 48500-0049-52-2021-21. Reajuste tarifário anual de 2022 da Equatorial Maranhão, Distribuidora de Energia S.A. Diretor Elvio. Item 15, processo 48500-004953-2021-75. Reajuste tarifário anual no de 2022 da Equatorial Energia Pará. Diretor Ricardo item 16 processo 48.500.049.54 reajuste tarifário anual de 2022 da Equatorial Energia Piauí Diretor Elvio item 17 processo 48.500.049.55 Reajuste Tarifário Anual de 2022 da Energisa Rondônia. Diretor de Acom. Item 18, processo 202177 e ajuste tarifário anual de 2022 da empresa Força e Luz João César, limitada. Diretor Elvio. Item 19, processo 48500 2021 11 E ajuste tarifário anual de 2022 da Neo Energia Brasília. diretor diácono. E tem 20 processo 48500004963 202119 reajuste tarifário no áudio 2022 da Runaima Energia SA. diretor diácono. E tem 21 processo 4850004965 202108. Reajuste tarifário anual de 2022 da empresa Força e Luz Uruçanga. O diretor Ricardo. Item 22, processo 48500004896202124. Reajuste tarifário anual de 2022 da CE... A C3E Equatorial Energia. Diretor Elvio. Item 23, processo 48.500.004900.2021.54. Reajuste tarifário anual de 2022 da Chespi. Diretor Ricardo. Item 24, processo 485 004959 2021, Reajuste da Refinementão de 2022 da Forcel. Diretor Ricardo. Item 25, processo 485 Reajuste a tarifária anual das permissionárias de distribuição de energia com aniversário em setembro de 2022. Diretor Elvio. Item 26, processo 48.500.004992.2021.72. Reajuste tarifário anual das permissionárias de distribuição de energia com aniversário em novembro de 2022. Diretor Ricardo. Item 27, processo 202199 Reajuste a reforma anual das permissionagens de distribuição de energia com aniversário em dezembro de 2022. O diretor Ricardo. Item 28, processo 48.500.0060.17.2022.80, revisão tarifária extraordinária de 2022 da CELP, em função da Lei 14.385, de 2022. O diretor Elvio. Item 29, processo 48.500.0060.18.2022.24, revisão tarifária extraordinária de 2022, da COELBA. Diretor Elvio. Item 30, processo 48.500.0060.19.2022.79, revisão tarifária extraordinária de 2022, da COSERN. Diretor Ricardo Item 31, processo 48500 20, 202201 Revisão tarifária extraordinária de 2022 da CPFL Paulista Diretor Elvio item 32 processo 48.500.00.60.21/2022-48 revisão tarifária extraordinária de 2022 da CPFL Santa Cruz diretor Elvio item 33 processo 48.500.00.60.22/2022-92 Revisão tarifária extraordinária de 2022 da Energisa Boa Borema. Diretor de Acom. Item 34, processo 48.500.0060.23.2022.37. Revisão tarifária extraordinária de 2022 da Energisa Mato Grosso do Sul. Diretor Ricardo. Item 35, processo 48500 2022 Revisão tarifária extraordinária de 2022 da Energiza Mato Grosso. Diretor Diácomo. Item 36, processo 48500006029-2022-12, revisão tarifária extraordinária de 2022, da Enel Distribuição Ceará. Diretor e Item 37, processo 48500006030-2022-39, revisão tarifária extraordinária de 2022, da Equatorial Alagoas, distribuidora de energia SA. Diretor de Ácomo. Item 38, processo 202272 Revisão tarifária extraordinária de 2022 da Energisa Sergipe. Diretor de Ácomo. Item 39, processo 48500 Revisão tarifária extraordinária de 2022 da Light e Serviços de Eletricidade, S.A. Diretor Elvio. Item 40, processo 48.500.00.60.32.2022.28, revisão tarifária extraordinária de 2022 da SUGIP. Diretor Ricardo. Item 41 processo 485006129 202150 retificação das informações relacionadas à resolução normativa número 1017 de 2022 diretor Ricardo Item 42, processo 48500 revisão e migração do conteúdo da resolução normativa número 455 de 2011. Diretor Ricardo. O diretor Diácono Francisco Bassi de Almeida encontra-se impedido de relatar o assunto do item 43, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel número 1. É o processo 48.500.0060.80.2022.16, estabelecimento de procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por Constanjo Off. De centrais geradoras fotovoltaicas, diretor Ricardo. Item quarenta e processo quarenta e Recurso administrativo interposto pela Maracanaú, geradora de energia SA, em face do auto de infração 9 de 2022. Diretor Elvio. O item 45 será distribuído por conexão ao processo 48.500.004232.202084 sorteador diretor Elvio Neves Guerra, na 13ª sessão do sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da Norma de Organização ANEL número 18. É o processo 4850004235 18 recursos administrativos interpostos pelas empresas Coremazum e outras, em face dos despachos 1355 de 2022 e 1415 de 2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 46, processo 48.500.006371.2021.23. Recurso administrativo interposto pela Vini, Vini Yards Transmissão de Energia SA, em face do despacho 1304 de 2022. Diretor de Diácono. Item 47, processo 4850055155, 2022-41. Recurso administrativo interposto pela Chef em face do despacho 1.354 de 2022. Diretor de Água Item 48, processo 48.500.005924.2020.40, recurso administrativo interposto pela CHESP, em face do despacho 1450 de 2022. Diretor Elvio. Item 49, processo 4850000363/2022/54, recurso administrativo interposto pela CHESF em fase do despacho 1447 de 2022. Diretor Elvio. Item 50, processo 4850004791/2020/94. Recurso administrativo interposto pela Peixe Indústria e Comércio de Pescado Limitada em face do despacho 444 de 2022. Diretor Ricardo. Item 51 processo 48500382 202117 Recurso administrativo interposto pelo frigorífico Meu Peixe e Transporte Eireli, em face do despacho 482 de 2022. Diretor de Ácomo. Item 52, processo 48500 2021 -12 recurso administrativo interposto pelo frigorífico Montes Claros em face do despacho 975 de 2022 diretor de Acom e tem 53 processo 48.500672 202270 Pedido de impugnação interposto pelas empresas eh, Foz do Rio, Claro Energia SA e Ijuí Energia SA, em face de decisão da CCE. Diretor Ricardo. Item 54, processo 48.500.0054.98.2021.25. Requerimento administrativo interposto pela Rovema Energia S.A. Diretor Elvin. Item 55, processos 48500, 003089, 201465, 3071, 3090 e 2813, 201514. Autorização para ventos de São Mário energias renováveis S.A., Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Ventos de Santa Esperança, 4, 5, 6 e 28. Diretor de Acomo. 56, processos 48.500, 00, 49.04, 2017, 56, 49.55, 49.30, 49.54, 49.14, 50.16, 49.13, 49.05 e o 49.15. Autorização para a Millennium Wind 2, Participações Limitada, implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Serra da Ipiapaba. Um a nove, diretor Elvio. Item cinquenta e sete processos quarenta e oito quinhentos, três, nove, nove, nove, dois mil e dezoito, sete, um, três, nove, nove, oito e três, nove, nove, sete. Autorização para a Golveia Energias Renováveis, SPE Limitada, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas areias 1A3. Diretor Ricardo. Item 58, processos 48.50.000. 4116, 2021-46, 4113, 4114, 4115, 4112, 4111, 4110, 4108 e o 4109, autorização para as empresas Central Geradora Solar Seridó 1, Limitada e outras, é, implantarem e explorarem as centrais geradoras fotovoltaicas Seridó 1 a 9. Diretor Ricardo. Item 59, processos 48500, 3903-2021-71, 3904-3905, autorização para fótons de Santa Conceição 01, energias renováveis S.A. e outras, implantar e explorar as usinas fotovoltaicas Santa Conceição 01, Santa Conceição 02 e Santa Conceição 03. Diretor de Acoma. 60, processos 48500 43 2019-19 1745, 1744 3695 e o 3696 alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Milagres 1 a 5 o diretor de Acomo. Item 61, processo 48.50.00.3838.2020.01, o 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3845 e o 3846, transferência de titularidade das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas. Boa sorte! 1 a 8. Diretor Ricardo. Item 62, processo 48 declaração de utilidade pública em favor da Energisa Minas Gerais. Diretor Ricardo. Item 63, processo 48.500.0054.12.2022.45. Declaração de utilidade pública em favor da usina Bela Vista S.A. Diretor Elvio. Item 64, processo 48.500.0060.60.2022.45. Declaração de utilidade pública em favor da CPFL Paulista. Diretor Ricardo. Item 65, processo 48.500.0058.20.2022.05. 20 declaração de utilidade pública em favor da Morada do Sol 5 Energias Renováveis SA. Diretor de Acomo. Item 66, processo 48500 600, declaração de utilidade pública em favor da OOM um barro alto, geração de energia SPE limitada. Diretor Ricardo. Item 67, processo 48-500-0052-80-2022-51, Declaração de utilidade pública em favor da Ventos de São Zacarias 04 Energia Renováveis SA. Diretor Ricardo. Item 68, processo 48.500.0060.03.2022.66. Declaração de utilidade pública em favor da Paranaíba 1, um, projetos de energia solar limitada. Diretor de Acomo. Item 69, processo 48500 Declaração de utilidade pública em favor da Enel Distribuição Ceará. Diretor Elvio. Item 70, processo 48.50.0015.47.2020-70. Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa número 8.721 de 2020. diretor Ricardo. E tem 71 processo 48500002841 autorização e estabelecimento da RAP referente a reforço em instalações de transmissão sob responsabilidade da transmissora Aliança de Energia Elétrica SA. Diretor Ricardo. O processo 48.500.11.17.2021-39 será distribuído ao diretor-relator sorteado anteriormente, diretor Elvio, tendo em visto o artigo 8o da norma de organização anel número 18. É o um requerimento administrativo interposto pela Lemes e Santana Limitada em face do despacho número 1117 de 2022. Os processos sorteados nessa sessão serão distribuídos aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 26ª sessão do sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, bom dia.